Pá, de volta à casa que me viu crescer, há um misto de sentimentos, nostalgia e prazer. Tanto me ensinou e eu ainda tenho tanto para aprender, sinto-me um puto no jardim, a dar ao pedal, aqui a crescer. Hoje volto com o som, mas lá atrás não tenho instrumental, o que é que andam a compor? Eu vejo que está tudo mal. Eu não queria ver o que tenho visto, mas tenho escrito o que tenho pensado. Às vezes não são formas, mas é assim que eu me tenho encontrado. Venho neste caminho, estou aqui pela paz, tenho o um mundo aberto à minha frente e tudo o que ele traz. Sinto saudades da liberdade, sem resistir mesmo quando no fundo quero trazer à tona este amor que está entalado completamente profundo. Respirar de alívio e poder saber que a harmonia do vosso paraíso voltou, sei de onde vim e sei para onde vou, quem fui e quem sou. Só quero ser um exemplo para a minha filha, construir um mundo melhor do que se construiu até aqui, onde ele possa crescer e sorrir, ver os meus sonhos a reunir, uma rima que traga um mundo de paz em pleno futuro, escrever as rimas no futuro desta ferida, consequentemente aqui soturro. tudo. Obrigado.